Boa tarde, meus amigos e minhas amigas da rede social. Volto neste ano 2018, ainda de férias o cargo de delegado, mas aqui no meu escritório, trabalhando em outras atividades. Quero dizer aos amigos e às amigas que fiquei extremamente alegre e contente pelo inúmeros é, felicitações, muitos parabéns. Foram centenas, na rede social, no WhatsApp, pelo dia celular e até pessoalmente. Nesta data do nosso aniversário é um dia que todo mundo comemora, uma alegria, porque a vida é uma benção, é um milagre e temos que aproveitar. Né? A vida é passageira e nós temos que, como disse, como dizia o escritor Jorge Amado, a vida é para viver intensamente. Então, agradeço muito, muito pelos parabéns. Não sabia que tinha tantos amigos, centenas e centenas de amigos, tanto na rede social, como no telefone, como no WhatsApp, como no Twitter e outros meios de comunicação moderno. Então, quero agradecer aos amigos. Muito obrigado também que as pessoas que me desejaram felicidades, recebo que eu seja verdadeira e que passei só para mesmo, mesmo agradecer né, os inúmeros e inúmeros é, parabéns das amigas e dos amigos da rede social. Muito obrigado e até outra oportunidade e fique com Deus.